do bate-papo empreendedor o programa de hoje está na cidade de taubaté localizada a 130 quilômetros da capital você vai conhecer a proprietária do liderança contabilidade e entender o porquê desse negócio ter virado referência em inovação vamos lá Ela é proprietária aqui do Liderança Contabilidade e vai contar pra gente, Luciana, como é que surgiu essa ideia de empreender? Bom, essa ideia surgiu há muito tempo, porque o nosso escritório ele tem 24 anos de história. Então, surgiu quando eu era menina né? e estava uh, cursando a faculdade. Eu e minha sócia, nós trabalhávamos em um outro escritório de contabilidade. Nós éramos funcionárias nesse escritório. E lá a gente já começou até a ideia, mesmo cursando a faculdade, nós já éramos técnicas em contabilidade e resolvemos começar esse negócio. Né, o escritório era bem pequeno, então a gente não tinha experiência, a gente não sabia direito como fazer, né? Essa questão de marketing, de gestão de negócio, era tudo muito novo. E ao longo do tempo, eh, o escritório foi crescendo, a gente foi trabalhando na área eh, para clientes do comércio, indústria. Uhum. Eh, mas a gente sabe que é, é, é difícil empreender, né? O retorno ele demora para chegar foi essa transição de deixar de ser empregado para começar a empreender? Certamente houve algumas dificuldades, você se lembra de algumas delas? Sim, é bastante dificuldade, porque assim, até a questão de, de você lidar com a gestão do negócio mesmo, né? Porque quando você é funcionário, você tem ali o seu papel para desempenhar, né? bem uhum. definido, então você tem o horário para cumprir, enfim, é tudo muito bem delimitado. E quando você se torna dono do negócio, aquilo muda completamente, então é desafiador. Porque uhum. você, tanto na questão de gestão, você te, precisa de conhecimentos fora da, hora, da, da área técnica... Uhum. Uhum. Então isso realmente foi uma dificuldade que a gente encontrou né, logo que a gente começou. E de que forma os cursos do SEBRAE te auxiliaram a, a passar por essas dificuldades e vencer esses obstáculos? Então, ao longo do tempo, a gente, o Sebrae, a gente sempre né, conhece o Sebrae, o Sebrae é muito famoso no que ele faz, né, em qualidade e tudo, então a gente participou de muitas oficinas e a, os nossos funcionários depois também, todos até hoje participam das oficinas, dos cursos e isso amplia um pouco, porque nós que somos contadores, nós somos muito técnicos, né? Uhum. Então, sair dessa, dessa ideia, dessa mentalidade do técnico para ter um olhar mais amplo na questão de marketing, na questão de vendas, é, qualidade. Então, isso o Sebrae trouxe, agregou muito para que a gente pudesse aplicar as ferramentas no negócio e contribuir para o nosso crescimento. Então, o Sebrae fez vocês saírem de uma zona de conforto. Sim, nós saímos da zona de conforto e, até porque é necessário, né? Porque uhum. toda empresa que quer crescer e, e quer realmente entregar algo de valor para o cliente, ela precisa buscar, né? É, buscar ferramentas, buscar conhecimento para que aquilo aconteça. Luciana, você falou pra gente sobre o marketing, de que forma hoje é feito na sua empresa? Bom, hoje o marketing a gente é criou, a gente, a gente tem uma cultura participativa é, o nosso nossa equipe é toda engajada em, em todo o nosso propósito então nós tivemos a ideia de criar comissões internas de trabalho envolvendo a própria equipe, então hoje a gente tem a, a comissão de tecnologia e nós temos a comissão de marketing também, e aí a gente tem também a, o consultor de apoio e por isso que a, os cursos do Sebrae acabou agregando bastante, porque todas essas meninas que estão na comissão de marketing, por exemplo, elas, elas participam das oficinas do Sebrae e agora tem duas que estão fazendo curso aqui em São José dos Campos. Essa semana foi a semana só de marketing no curso, então isso também tem ajudado muito a gente evoluir nessa questão. O seu negócio é referência de sucesso hoje, qual você acha que é o diferencial do seu escritório? O nosso diferencial é entregar a solução que o cliente espera. Hoje nós trabalhamos com várias soluções para o cliente, não só a contabilidade. Nós estamos acabando de formatar um novo negócio, que é a área de recursos humanos, também uma empresa de treinamentos e o ano que vem o BPO financeiro. Então, a gente acredita que entregar algo completo, com eficiência, com agilidade e com segurança para o cliente é, vai fazer... Com que ele com que ele cresça no negócio dele e a gente, nós queremos ser essa pessoa, nós queremos ser esse profissional que leve para ele a solução que ele precisa. É, de que forma que o seu negócio mudou a sua vida? Bom, eu amo o que eu faço, eu amo contabilidade e então essa realização ela, ela acontece a cada dia. Né? A cada dia que a gente chega para trabalhar e encontra os desafios do dia, também é muito... traz muita satisfação. Então ele transforma a minha vida porque a minha vida é a contabilidade. Então eu sempre busco, eu e minha sócia, a gente sempre busca, junto com a nossa equipe, é, tudo que tem de novo na nossa área. Então hoje a gente trabalha com dois nichos, que é a área da saúde e a área da construção civil, empreendimentos imobiliários, holdings patrimoniais. É, e, e, e hoje a gente estuda muito essa área. Né? As coisas estão mudando muito, então a gente não pode ficar estático, né? esperando acontecer. Então faz parte já da, da rotina da nossa vida. Então acaba preenchendo, porque é algo que a gente ama, a gente faz o que ama. E aí, como é que você vê o negócio de vocês daqui 10 anos? Bom, daqui 10 anos, a gente espera estar atendendo uma região muito maior do que a gente atende, né? de repente estar em outro estado, trabalhando e sempre ampliando o número de soluções. Eu acho que você tem que atender bem o seu cliente de maneira completa. Né? Hoje, se você vai implantar um centro de custos numa empresa, você vai se deparar com equipe dentro da empresa, a equipe do seu cliente. Então, se você puder oferecer uma solução que faça engajamento de equipe, que trabalhe em liderança, para que aquele resultado seu é, saia de maneira rápida, ágil e agregue para o cliente, isso é muito rico para ele. Então, a gente pretende cada vez mais, e daqui a um tempo, a gente poder é, oferecer muito mais soluções para o negócio do cliente. Luciana, você acabou de citar a sua sócia, né? Como é que foi isso? Como é que foi construir uma sociedade de... e como é que você conheceu ela? Bom, foi muito fácil construir a sociedade com ela, porque nós somos amigos desde o pré-primário. A uhum. gente fez colégio técnico junto, técnico em contabilidade, fez faculdade juntas, é, a gente tem um laço de amizade. Então, a gente vem de antes mesmo da sociedade, a gente vem tem um laço de amizade. Então, foi muito fácil. Então, vocês se completam, né, Luciana? Sim. Então para entender um pouco melhor dessa relação de parceria entre ela e a Elaine Bastos, vamos lá na sala dela conhecer ela? Sim. Essa é a Elaine Bastos, é ela quem é sócia da Luciana, né Elaine? Isso. Conta pra gente como é feita essa parceria entre vocês duas. Olha, a parceria entre nós duas é muito tranquila, né? porque a gente já tem um laço de amizade muito antigo, a gente se conhece desde criança, é, nós somos assim, uma, um escritório muito inovador, a gente tem essa característica que é bem nata, que eu acho que é nossa, a gente não gosta muito de ficar parado, a gente está sempre querendo inovar, mudar... Então a gente até tem muitos projetos dentro do escritório, usamos muitas tecnologias, parte de inteligência artificial, isso já voltado para os clientes. Então a gente é, tenta assim, ser o mais inovador possível e sempre estamos buscando inovação, inovação para os clientes, inovação para a nossa equipe interna. Né? E uma, um, dos, umas, um dos projetos mais assim, inovadores que também acelerou tudo isso e ajudou muito foi a gente estar dentro do projeto Ali do Sebrae. Conta pra gente como é que foi participar desse projeto e o que, que ele trouxe de benefício para a empresa de vocês. Foi muito interessante porque o projeto né, a gente fazia já as oficinas, os cursos do Sebrae e de repente a gente recebeu essa proposta de ir lá conhecer um pouco, fazer parte do projeto. Então, a... para quem conhece um pouco né, do, do projeto, você vai dentro do, da primeira é, palestra que você vai ouvir, estão várias empresas lá dentro e você passa por um questionamento é, até bem complexo na hora, com pouco tempo para você responder a todas as questões e foi para a gente uma surpresa, porque lá tinham no dia umas 120 empresas e foram poucas né, escolhidas né, aqui na região de Taubaté. E a gente estava dentro dela e tem sido assim, muito, muito é, vantajoso, está muito, agregando muitos valores para o nosso, nosso escritório. Porque a gente está participando das oficinas, as meninas estão fazendo os cursos. E é uma experiência muito boa, porque são ferramentas, assim algumas a gente já conhecia, outras a gente está implantando. Está sendo assim, muito útil, muito Elane, inovador. dá uma dica para quem quer começar a empreender. Qual a dica que você daria? Olha, a dica que eu deixo é, na verdade, até eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, sobre empreender, né? Dentro tem no nosso canal do YouTube e que é ter paixão por aquilo, né? Que não adianta você só querer empreender, ter a. Até eu, eu cito no exemplo desse vídeo, por exemplo, não adianta eu ser uma boa cozinheira e ir lá e querer abrir meu restaurante. Não vai precisar. Só, não adianta só isso. Eu tenho que saber muito mais do que isso. Porque a partir do momento que eu quero, quero empreender, eu tenho que saber de gestão, eu tenho que conhecer de pessoas, eu tenho que colocar, é, saber finanças. Então é um conjunto de coisas que você vai ter que aprender de coisas novas para a sua vida. Mas tudo isso só vai ter valor se realmente for feito com um amor, tiver um propósito e for isso que você queira mesmo. Então eu deixo essa dica, faça realmente, busque o seu propósito, veja se é isso mesmo que você quer e vá em frente sem medo, pensando que não é fácil, é desafiador, é um desafio todos os dias, mas que vale muito a pena. Elaine, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Fica a dica aí para você que quer começar a empreender e até mais um bate-papo empreendedor.